Olá! Você está iniciando a disciplina Literatura e Formação Docente, que tem a carga horária de 34 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de identificar e reconhecer a noção historicamente construída de literatura, e suas relações com as culturas e as comunidades em perspectiva ética para a formação docente. O conteúdo programático está organizado em dois módulos. Módulo 1 –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 A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por uma professora especialista da área. E ela tem um recado especial para você. Olá, seja bem-vindo à disciplina de Literatura e Formação Docente. Eu sou a professora Tiana Tunes, licenciada em Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu também cursitei mestrado e doutorado em língua portuguesa. Atualmente, eu sou professora da UFMS no campus de Coxim. A disciplina de literatura e formação docente trabalha com uma discussão ampla em torno do objeto literário e a função dos professores nesse campo. Leva em consideração questões éticas que perpassam o ensino de literatura, mas também relaciona esse conceito à noção de subjetividade e formação do indivíduo leitor. Busca, por fim, elucidar a multiplicidade de obras literárias existentes e a possibilidade de trabalho com esses textos por meio da noção de letramento literário. Esta disciplina, como parte do seu conteúdo básico de formação, irá gerar uma reflexão inicial sobre o ensino da literatura e contribuirá para algumas das demais disciplinas a serem cursadas ao longo dessa graduação. Desejo bons estudos e um produtivo semestre.